Olá, sou Gabriel Lourenço e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos acessórios para você trabalhar com o rapé, tá? a gente vai começar com aquele que tem o maior nome, mas na verdade é o menorzinho, que é o Curipe, tá? esse daqui pequenininho, Tá? Né? se você não conhece ainda como é que funciona isso daqui, quando você vai utilizar o rapé, né? ele é um auto aplicador, então você vai colocar o rapé na palma da sua mão. E o lado normalmente, né? normalmente o pessoal faz um lado que é um pouquinho mais curto, que é o lado que você coloca na boca, ok? E aí com o um lado maior, você pega um pouquinho de rapé aqui, você encaixa e aí você sopra É óbvio que você não vai fazer aquele sopro para sair desmaiando, né? A gente tem, acho que por uma questão de autodefesa, a gente se sabota um pouquinho Mas se você está começando a trabalhar com rapé, minha dica é testa um pouquinho Tá? pega só um pouquinho de rapé e aí você testa, ah, o ideal é que você faça aplicação nas duas narinas por uma questão de equilíbrio depois em outro vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito disso, né? sobre o processo da, da, da aplicação propriamente dito hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os acessórios, então esse é o Curipe, esse aqui é um, é um Curipe bem simples tá? ele não, não é tão sofisticado, não tem uma arte, tá? mas ele atende o, o propósito tá? Esse outro que eu tenho aqui já é um curipe mais trabalhado, é um curipe totalmente artesanal. Ah, o que pode variar um pouquinho, né, é o material. Então algumas pessoas colocam pedra na, na, na decoração do curipe. Ele pode ser feito com bambu, pode ser feito com taboca, que é um tipo de bambu. Também lembra bastante o, o, o bambu. E aí nós temos aqui o tipi. O nome é curto, mas... O acessório é um pouquinho maior Esse aqui é um tipi até que pequeno né Algumas pessoas chamam de tipi Tepi, a gente não precisa se prender A essas A, a, a... a gente precisa ser preciosista né? Em relação ao nome, dependendo da tribo que você vai Dependendo de onde vem o acessório Ele pode ter essa denominação De tepi ou tipi Tá certo? Esse daqui você utiliza Para aplicar em outra pessoa Vamos lembrar uma coisa muito importante tá Se você tem um curipe Curipe ele é pessoal, é como se fosse uma escova de dentes, então você não fica emprestando ele para outra pessoa né? Mesmo que você não tenha o, o, o hábito de ficar aplicando em muitas pessoas, é legal Às vezes você tem em casa um tipi, porque aí se alguém quiser experimentar o rapé e você não tiver um curipe né? Que não tenha, a, ninguém esteja utilizando, aí você pode aplicar o rapé na outra pessoa com esse daqui Bom, tem gente que se impressiona, né, porque tem tipis de tudo quanto é tamanho, né, esse daqui é relativamente curto, tá, mas esse outro que eu tenho aqui, ó, por exemplo, né, o pessoal olha pra ele e fala, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer comigo? E não é bem por aí, porque depende muito da força que é aplicada e depende de como o ar passa por dentro do tipi para chegar aqui, então... Muitas vezes, é, o tipi pode ser bem grande assim, mas na hora que você vai aplicar, ele sai muito suave. Um desse daqui, por exemplo, tá? como a distância é bem curtinha, se você coloca bastante rapé aqui, na, no primeiro sopro a pancada vai ser muito forte. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá certo? Como eu falei para vocês, o vídeo hoje era um pouquinho curtinho, é, basicamente para apresentar para vocês quais os acessórios que você utiliza para trabalhar com o rapé. Tá ok? Eu sou Gabriel Lourenço E aqui embaixo vocês têm o link Da, da, da Japinim tá? Se vocês Tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais Ter um pouco mais de informação Porque isso é extremamente importante Não basta simplesmente você trabalhar com a, a, a medicina da floresta né? Alguém apresenta para você Você vai lá e começa a usar É bom que você tenha informação né? Quando você vai trabalhar, por exemplo, com o um rapé Você vai colocar uma substância dentro do seu corpo O que, que você está colocando de onde, qual é a procedência e assim por diante Então é legal vocês darem sempre uma pesquisada Dá um pulo lá no site da Japinim, Veja as informações lá E a gente se vê no próximo vídeo Tá ok? Shavá, Shavá!